Fala amigos Digital Conecte Certo Diretamente com você aqui Do nosso escritório para trazer uma informação muito aí Forte, chocante Quem viu hoje Tá também no meu canal aí de tudo para todos Edilma Rodrigues De tudo para todos no meu canal lá no Edilma Rodrigues é Tudo que eu acho que é bom eu posto Tudo que eu acho que é legal eu posto também E eu tô aqui para te dar uma informação legal hoje Quem viu, quem viu Gessé Aguiar Gessé Aguiar na Globo hoje de manhã foi espetacular, né? No Ed Casa. É, ele e um outro compositor lá Mas eu quero frisar que Jesse Aguiar Jesse Aguiar tá, Não tem nem seis meses Na música gospel totalizando aí Ele tá um ano Dentro da música gospel E, e já foi esplêndido, né? Então quero pontuar algumas coisas para você Você tá preparado para o que pode acontecer na sua vida? Você tá preparado para uma música sua? Seus, a sua sustentabilidade? Durante 70 anos que, deixa eu te falar, o tempo de vida útil de uma música é de 70 anos. Você tem noção o que que é isso? 70 anos. 70 anos você ganha por ela, pelos direitos autorais. E a gente tá vendo a uma distribuição linda, maravilhosa do GCA. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu posso te dar esses dados pra você. Um cliente meu, com 3 milhões de, de audição na música dele, ganhou 9 mil reais. 9 mil reais, com 3 milhões só. É, se eu for por o processo, o valor completo aqui, passa aí dos seus, dos seus 12 mil, mais ou menos Qual é a diferença? A diferença é que a empresa fica com uma parte, a nossa empresa fica com uma parte E o cliente fica com o percentual maior Aí eu te pergunto, você tá pronto para isso? Você tá pronto para uma entrevista? Foi até legal que teve um momento da entrevista do GSH... que ele coloca o. ele coloca o pé né, em cima do, do, do sofá. Sabe o que isso mostra? Originalidade. E isso mostra também, deixa eu te falar o que, que mostra. Mostra a.. a pessoa o sucesso trazendo a força à pessoa. Não sei se você entende. Tipo assim, há uma diferença de quando o, o, você faz parte do sucesso e vem conquistando ele e há uma outra diferença de quando o sucesso da noite pro dia ele te sobe a patamares que você não estava nem esperando chegar e o legal disso qual é a importância de tudo isso é que você vê a originalidade da pessoa e ela não perder as raízes né então tem pessoa que vai criticar ah já já colocou o pé no sofá na entrevista da Globo, mas olha, eu vou bater palma aqui para o G.C.A. porque numa entrevista ele mostrou que ele tem personalidade, e originalidade própria e não é o sucesso que pode mudar ele da noite para dia. dia. É, que Deus abençoe a vida do G.C.A. Guiar, empresa toda aí que lançou também G.C.A. Guiar e o nome do Senhor seja glorificado. Agora para você, que é da área musical, eu quero perguntar para você, você está pronto? Ou você está esperando a grande gravadora? Não precisa da grande gravadora. Não desfazendo dela. Não desfazendo do bom desempenho que ela possa exercer em pró de um contratado. Mas é assim, pode ser você. Amanhã é certeza disso, pode ser você. E é uma música, uma música que muda todo o seu processo de vida. Que muda tudo aquilo que você não imaginava. Então vamos lá, ele começou, és o meu alívio. E agora foi em fração de segundo Que eu nem sei qual é essa música Cara, é assim, vai lá, curte essa música O vídeo tá top Então não, não para de acreditar nas suas composições Não para de acreditar Em você que não Ah, eu não sou compositor, mas sou intérprete Não para de acreditar em você Porque o sucesso, ele É perigoso E não é pra todos Mas ele pode estar tá batendo na tua porta E você não tá preparado pra esse processo Valeu? É Gessé Aguiar na Globo hoje de manhã, do E de Casa, valeu? Fui, tchau, até a próxima. Ó, espero vocês aqui no próximo vídeo, valeu?